Oi, Olá. pessoas lindas! Hello! Hello, mundo maravilhoso! Gente! Tô! Que maneiro, cara! É, é tudo novo, minha filha! Que lindo! <risos> não tenho coragem que eu não sei botar e tirar! Hum, sabe por quê? Eu recebi de teste, porque eu vou começar a usar lente de contato em vez de ah. usar óculos. Aí eu uhum. recebi um monte de lente de teste, e eu falei, me dá umas lentes aí coloridas, que eu não usei. Ah, claro, não, gente. Você <risos> sabe? Agora, olha, gente, vou contar pra vocês. Isso aqui faz parte também de um dos milagres na minha vida. Eu nunca pude usar lente de contato assim, porque eu tinha o cerato, uh, ceratoconus. Desde que eu sou criança, eu tenho ceratoconus. O ah, meu, você meu olho, o ângulo, né? Ao invés de meu olho ser assim, redondo, ele é, ele é pontudo, assim. Então, eu nunca pude usar lente, porque toda vez que eu piscava, a lente saía. E aí... Depois que eu tive o despertar em 2019, que eu fui fazer o teste de novo, o meu ceratoconus está diminuindo. E isso é impossível. Quem tem ceratoconus sabe. Isso é impossível. Não existe nem cirurgia para ceratoconus. E o meu olho, ele realmente está melhorando. E agora eu posso usar lente de contato. Amiga, nossa, eu tive tem psoriasis desde que eu me conheço por gente. Meu cotovelo é. era preto. aqui, está Tá ver. Tá, rosinha. Porque tá... depois você é. um útero creme mais. Tá, tá sob controle. E a minha cabeça sangrava aqui, ó. Que eu é, sabe, eu ainda descamo um pouquinho aqui na frente, mas agora eu descobri o que é. E minha perna, vez, estava preta também, a canela. Nossa, e está agora sob controle, tudo tranquilo. Já quiseram me operar Nossa. o pé, já quiseram me sabe, operar tudo. E eu começo com o meu corpo Nossa. e volta. A gente consegue, Nossa, esse poder. A gente consegue, gente. E olha, olhos, os olhos são realmente a janela da alma. É. E quando a gente tem algum problema com os olhos, é porque a gente não quer enxergar as coisas lá fora. É porque realmente está muito doído ver a realidade lá fora. Então, todos nós... Por que, que quase todos nós usamos óculos, né? É porque tem algumas realidades que a gente ainda não quer aceitar, né? Como ser humano. Então, Exato. conforme a gente vai, vai é, expandindo a consciência, a gente vai compreendendo as coisas, compreendendo a realidade. Gente, até os olhos mudam, eles se curam. E eu nossa, te... Daia, eu fui lá no Firmam, aqui, uhum. né? Para poder fazer meu teste de, de olhos, porque eu colocava meu óculos e eu não chegava mais com óculos, eu chegava melhor sem óculos. Aí eu falei, nossa, mas mudou, com certeza aumentou mais minha lente, tudo. Aí fui, eu fui lá no Firmão para fazer o teste. Ele deu um pulo, porque eu sou cliente deles há muito tempo. Ele uhum. deu um pulo, ele falou, o que, que foi que a senhora fez para diminuir uma ceratocono? Ele falou assim, isso é impossível. Você ele fala, saiu é correndo. <risos> ele <risos> falou para a secretária, falou, ele queria estourar uma champanhe lá, porque ele nunca me Que maneiro, estava, amiga, ainda pede uma perona. <risos> ele queriam é, usar ela. óculos desde ca... 13 anos de idade. Uhum. Aí eu fiz o óculos, nunca consegui usar. Fui usar agora, depois dos 43 e aí eu tenho, a mulher me botou em 70, eu não consigo, na dor de cabeça, deu um e-mail. Eu enxergo sem óculos se eu não olhar nada, se eu não ficar lendo no celular, né? Como eu fico o dia inteiro no, no computador, essa não, mas além de que eu trabalho, ela tem a proteção de raio, sabe? Uhum. Mas eu já notei, quando eu não uso óculos que eu estou em casa o dia inteiro, eu enxergo super bem. É. Agora sim, porque às vezes eu quero ler os comentários para não ficar assim. O que, que aconteceu? A amiga ficava assim, ai, você vai ficar com ruga, porque quando eu vou ver eu tô assim, sabe? Aí eu falei, não, não. Eu boto. Não, não, não. Eu, boto. eu boto, eu boto. Mas isso é preguiça, sabia? Porque tem exercícios a que a gente faz e não precisa mais a óculos. Tem dias que eu fico fazendo é. lá os exercícios bonitinhos, aí é. eu tiro. Meus namoradinhos, eu vou te contar um segredo. Meu ex-namoradinho, quando ele, eu estava com ele, um alemão que eu adorava, não sei o quê, na verdade, ele me veio para mostrar como é que era uma pessoa carinhosa, assim, de verdade, aí eu co-criei o meu marido, entendeu? Ele é tipo esse, que eu peguei pedaços dos melhores <risos> e fiz um copilado, falei, eu quero um assim. <risos> e aí, ele usava óculos, ele chegava aqui, eu tirava os óculos dele e ficava do lado dele energizando, energizando, mas ele não via. Depois, quando ele terminou, ele falou que estava assustado porque ele estava vendo melhor sem óculos do que com óculos. Olha que legal. É, não adianta, não existe esse negócio de impossível, não, existe. não, a não gente... existe. E se a gente entender o nosso corpo, entender como é que funciona né? as células, os DNAs, o DNA que se transforma através das, das influências externas, né? que influem no interno, Gente, a gente consegue se curar, assim da mesma forma que a gente cria uma doença, a gente também te cria a doença, né? Com certeza. Se é tudo ah. placebo, meu marido adora óculos. Aí ele me incentiva a usar ah, mais. Ah, <risos> sério? Mas assim, ele óculos gente, de... O Thomas adora. O Thomas é meio doido. Sabe aquela roupa branca? Eu usei, não sei, na, na cerimônia do Cacau, aquela camisa branca, assim, gigante, essa camisola minha. da década uhum. de 50. Bonito. Ele acha que extremamente <risos> sexy. muito sexy. <risos> ah, ok. Então use mais, amiga. <risos> Como é isso aqui? Quando mais roupa de fantasia camarada eu usar, mas ele fica, ai amor, ai amor. Eu falei, gente, você é. Muito... <risos> muito tempo em claustro, né? Eu acho. Acho que eu um em, em freira. Aquela roupa é. lá do, do, nosso, do, nosso, do nosso dia da, da abertura lá do, do... Light Institute of Healing, eu comprei o vestido online, gente, eu não sei para comprar coisa online, porque eu sou muito grande, assim, todos os aspectos, mesmo <risos> emagrecendo eu sou grande, sabe? E aí eu comprei o vestido que parecia um saco, <risos> parecia que eu era dessa religião islamita, né? Nossa, ele achou uma... Assim, Estava um morrendo de gato. Ah, que lindo, Andréia, que lindo, aproveite isso. Que lindo, amiga, eu vou ter que comprar o quê? aí ir na, na loja daqueles velhos <risos> da Suíça de camisola branca, sabe? Que parece que tá com, com, aquele, com aquele gorrinho, que vai com o pessoal andando com a lâmpadazinha, sabe? Aquela coisa feia, parece um saco. É melhor botar um lençol, amiga, cortar botar em cima. <risos> Bom, mas ele gosta, então é. aproveita. <risos> Gente... <risos> A gente tá dando aqui muita risada, porque hoje o nosso tema é a energia do milagre. E tudo isso aqui que a gente está fazendo aqui no começo, essas risadas, isso aqui não é nada forçado, tá gente? Primeira coisa, não é nada forçado. Eu e a André, a gente nem conversou hoje, a gente está se encontrando agora na live... E toda vez que a gente se encontra, é essa explosão aqui de risada mesmo, porque é muita alegria, né? A gente, a gente eu e a André, a gente tem essa coisa de muito de gostar de rir, essa coisa de, a frequência alta, né? Então, isso também faz parte do tema de hoje que a gente vai conversar, né, André? Da, a energia do milagre, porque as pessoas, as pessoas aprendem sobre a, a lei da atração. Todo mundo aprendeu sobre a lei da atração, viu o filme, leu o livro, mas tem uma coisa que eles não falam. Eles não falam, é exatamente essa energia do milagre, né? A gente aprende, sim, pensamento positivo, pensamento positivo, mas onde que tá o milagre tá no sentir, é no sentir. E a gente tem que sentir uma coisinha, que quando a gente sente essa coisinha, é aí que a, a chave vira, né? E eu tive uma experiência, exatamente agora que eu vou compartilhar com vocês, do que, que foi que eu concretizei, tipo assim, criando às 10 da manhã e às 6 horas da tarde, vendo ali, ó, cristalizando o, o milagre, né? Então, a gente vai conversar sobre isso, sobre essa energia. Amiga, tem alguma coisa para começar aí? Vou fazer a introdução? Olha, olha amiga, <risos> você chama de milagre, eu chamo de sincronicidade, ação e reação. <risos> é isso, eu, eu, chamo, eu chamo de manifestação, né? Exato, eu não manifestação muito... que o pessoal chama de milagre antigamente. Como é que eles iam explicar isso antigamente, né? Como é que vai falar isso? O pessoal não entendia. As religiões também vieram para isso, para tentar explicar para a gente o que hoje a gente está começando a entender essa consciência que a gente tem agora, que tem internet, que tem YouTube, a gente tem a visualização das energias, né? que todos são os campos eletromagnéticos em volta da gente, as energias que vão cocriando o físico. Então, um jeito de explicar essa cocriação, essa ação e reação... É, é um milagre. Por que, que ela está falando da risada? Porque quanto mais alta a sua frequência, maior a responsabilidade também. Porque a gente fala, ó, o bicho cocria, cocria. O Thomas, nossa, uma boca de sapo. O pessoal chama isso de boca de sapo também, né? Ai, falou, aconteceu. Mas é porque ele fala um negócio, na mesma hora o negócio muda e acontece. Eu falei, Thomas, ele olha para mim assim... Já mais duas vezes eu falei, cuidado, ele falou, mas eu estava brincando, eu falei, nem de brincadeira. As palavras são muito poderosas, gente. Ainda mais quando é a gente vai uma tendo comba. consciência. <risos> É, vai aumentando a frequência, vai aumentando a responsabilidade. E eu, depois é. eu tenho uma para contar aí no final, quando tá coisa boa, eu vou contar uma coisa ruim, porque também acontece por ruim. Ah, pois é, é isso. Pois isso é que importante que... de saber. Da mesma forma que a gente manifesta o positivo, a gente manifesta o negativo. Eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria das pessoas manifesta o negativo a todo momento. né <risos> Então, e nem mas tá olha sabendo. depois fala que é, é. azar. E depois fala que é azar, azar não existe, milagre também, eu, eu também falo que não existe, o que existe é a manifestação daquilo que você queria... Ah, eu mas eu que queria falar milagre dia. do que falar azar, amiga. Pois é, não, claro, a gente sempre pega é o positivo, né? Mas é que milagre o pessoal conhece mais também, né? Do que manifestação, é. né? Então vamos usar milagres aqui. Mas é aconteceu uma coisa também. comigo super legal. Você sabe, né, amiga, que eu tô tentando vender meu motorhome já faz tempo, Sim. né? Sim. Pois é. Aí eu indo para o Brasil e eu queria vender antes de ir para o Brasil para deixar tudo resolvido, né? Nossa, vai me ajudar muito vender nesse motorhome. E aí, tentando vender, e eu falando para André, nossa, André, ainda não vendi, ainda não vendi. Aí eu aqui, né? Eu aqui preparando o estudo, dando aula, tudo. E aí eu falei, gente, eu ensino as pessoas a manifestar. Eu ensino as pessoas o que, que é necessário fazer para que a gente manifeste alguma coisa na nossa vida. Por que é que eu não estou conseguindo manifestar? Mas tá. também tira paciência, tá? Okay. <risos> Demora um pouquinho, é porque tá achando a melhor meia, aquela coisa. Quando a gente quer uma coisa, tem que ser é melhor para nós e para todos os envolvidos. A vezes leva tempo porque o universo tal faz o meu um emprego, né? Porque quando eu consegui emprego, isso implicou em outra pessoa não conseguir emprego. Então, a outra pessoa também tinha que ser encaminhada para um bom lugar, né? Porque meu emprego, graças a todo é maravilhoso. Então, acho que é isso no seu caso também, né? Porque, tipo. Sim, é, uma moral. É, que eu, é que eu também acredito muito que é o nosso mundo, né? No meu mundo eu crio, então aí reflete lá fora e as coisas se encaixam, né? Mas Exato. eu sei que se eu mudar o meu mundo, o mundo lá fora também muda, né? Uhum. Então eu fiquei pensando, o que é que tá faltando? O que, que, eu, o que, que eu tô conseguindo? Porque eu sabia o que, que eu tinha que fazer, né? Aí tá, uhum. aí eu falei assim, aí eu olhei minha casa, olha, eu falo uma coisa pra vocês, gente, ah, faz dois anos que quem assistiu minhas lives, me minha acompanhou, eu sempre falava assim, eu tô com uma vontade de morar numa casinha pequena. Eu tô com uma vontade de, de, de, de mudar, de sair dessa coisa grande, que eu não preciso disso, né? Minha, o meu coração, minha mente fica pedindo alguma coisa pequena. Gente, eu tô, eu tô num apartamento. Eu saí de uma casa. Eu sou num apartamento. Tem o jardim aqui, bonitinho, mas é um apartamento. E ele é pequeno, né? Ele é como se fosse a minha casa, só um andar da minha casa é meu apartamento agora todo. <risos> e aí. Eu nunca consegui limpar a casa, né? vocês sabem, né? eu sempre falo isso, eu sou boa em criação, em dar aula, mas eu nunca fui do, dona de casa, não sei, não sei limpar a casa, nunca quis aprender a limpar a casa e não quero <risos> aprender a limpar a casa. Tem outras pessoas que sabem fazer melhor que eu, então eu deixo eles fazerem para mim. Ai, mas então, é tão gostoso, que... amiga, cuidar da casa. Pois é, aí olha só que coisa legal, né? O apartamento é pequeno. Aí eu fiquei olhando, assim, né? Meus filhos que me ajudam a limpar a casa. E eu aqui sozinha, né? Aí eu, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou limpar a casa. Coloquei uma música bem alto, peguei lá as coisas para limpar e comecei a limpar. Tem uma coisa, eu amo casa organizada. Eu, não, eu só não sei limpar a casa, gente, mas eu amo tudo no lugarzinho. Para mim tem que estar tudo organizadinho, senão eu não consigo trabalhar. Aí eu comecei a limpar, comecei a organizar. De repente... Eu comecei a ver o resultado da limpeza que eu estava fazendo. Eu falei, oh, minha casa está ficando limpa, eu estou conseguindo limpar. Aí, <risos> aí eu comecei a ver tudo bonitinho no lugar, cheirando gostosinho. Eu vi lá as, os, as coisas brilhando, o chão brilhando. Eu falei, gente, eu consigo limpar a casa? Que coisa mais gostosa. Eu comecei a sentir uma alegria, que vocês não têm ideia. Mas é uma alegria de algo que eu estava conseguindo fazer. Eu, eu estava conseguindo limpar a casa e estava vendo o resultado. E aí eu comecei a sentir aquela alegria, um orgulho de mim, assim, cantando, dançando, limpando. Aí eu falei, é isso, é isso que eu tenho que ser, é isso. Aí na mesma hora, né, olhando aqui o apartamento todo bonitinho, eu sentei, sentei fechei os olhos. O que que, que que eu quero criar aqui? Então vamos lá, vamos lá criar. Aí eu comecei a criar. Aí eu comecei já a imaginar... Eu entregando a chave do motorhome para a pessoa que estava vindo buscar o carro. Eu lá toda feliz agradecendo e sentindo eu entregando o carro. tá cristalizado, tá cristalizado. Às 10 horas da manhã isso. E eu super feliz. Nossa, estava tão feliz. Porque eu já senti a pessoa vindo buscar o carro. Isso. Seis, isso foi às 10 horas da manhã. Depois de tanto tempo tentando vender esse carro. Às 6 horas da tarde, a primeira pessoa escreveu. Uau. Lembra que eu falei para você, amiga, que eu tinha, colo... eu tinha inserido ele mais caro? Porque as pessoas sempre pedem para baixar, né? Lembra que a gente postou? Uhum. sobre isso? Eu inseri ele mais caro. Negociação. E essa pessoa que veio aqui, ela pagou o preço total. Sem pedir para baixar nem um pouquinho. Gente, que maravilha! <risos> gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz. É uma pessoa tão amorosa, sabe? Que, que coincide com a minha energia, Sabe, sabe aquela pessoa que você fala, nossa, olha, a pessoa fala igual eu, é, é alegre, é aquela que pessoa legal. Que, fala, nossa, que quer o carro também para aproveitar a vida, para ser livre e tudo. Gente, que coisa, foi, foi questão de horas, assim. É a pessoa está na e... mesma energia que você, sabe, de, de entender a vida e tal, e vai é. frequenciar. E assim, é. É, a gente estava querendo vender o sítio, acabou que não vendeu, acho que minha mãe não vai vender mais. Mas na época que estava a gente pensando em qualquer vender o sítio, é, a gente, eu costelei o sítio e tinha que perguntar para os seres, porque tinha uns, tem os índios lá de outra dimensão, que na verdade são da família da minha mãe, sabe? É, ancestral. E tinha que, per, tinha que pedir permissão a eles para que eles escolhessem os compradores. Então, se são coisas nossas, alguma coisa com energia nossa, às vezes o objeto também tem esse poder, porque ele é feito de átomos, e ele vai, na verdade, escolher, seria... Nesse não, porque tem os seres lá, mas estou falando, a energia do objeto vai coincidir, né? Tipo aqui, Sim. esse apartamento, que você sabe, desde que eu separei, eu falei que eu queria morar aqui, em Kirchner, <risos> cara para caramba, mais difícil é um apartamento. Que eu... é. Em Zurique é muito difícil, gente. Nesses lugares aqui, que o imposto é um pouquinho mais baixo, que tem muito milionário, é, é muito mais difícil. Então, só vi um apartamento antes desse, que tinha um quarto a mais, que era perfeito para o meu consultório, só que, graças ao todo, não comprei, porque depois de um ano eles informaram que eu demoli. Já pensou? Você via mudar tudo depois de um ano, tem que mudar de novo, é muito é. pouco tempo. <risos> eu no meu carro lá, durante um ano. E aí o segundo que eu vi foi esse aqui. Eu não fiquei muito animada, porque ele é pequeno, mas ele estava muito mal decorado, então parecia muito apertado, sabe? Mas eu falei, ah, quer saber? Escrevi lá, porque era aqui, gente, na Suíça... Eles têm uma, duas, uma ou duas horas, né, amiga? Que eles mostram o um apartamento e pronto. E é. tem um monte de gente e é praticamente um sorteio, né? Para ver que, tipo, quem vai pegar. Eu cheguei aqui, eram seis horas. Dez para seis eu fiquei esperando. Era de seis às sete que eles iam mostrar o apartamento. Seis e cinco tinham doze pessoas dentro desse apartamento. E casal, porque são duas, dois salários, eles dão preferência. Eu falei, não vou ter chance mesmo, mas eu vou escrever. Falei, não vou ter chance, caramba. Na hora que eu entrei no carro voltando para casa, eu comecei, a, é, na minha cabeça, a visualizar o cara me ligando e eu dando aquele grito. Eu gritei no carro de alegria, consegui! E joguei aquilo, e puf, magnetizou e deixei. Cara, demorou duas longas semanas, achei que eu não ia conseguir mais. Eles me ligaram, eu tava dentro do mercado. Ia <risos> ter um grito. Aí, na hora que o cara falou alô, é da imobiliária, veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, não ia me ligar para falar que eu não consegui. Mas por que, que não fala logo que o apartamento é meu? E não sei o que eu não, sei, não, sei, não sei, nisso um segundo. Olha a cidade, um segundo. Aí, a senhora ainda tá interessada no apartamento? Eu falei, claro que eu tô. <risos> e consegui, viu? E eu falava sempre assim: eu vou morar em Krishna e vou ser vizinha da Tina Tânia, porque eu não sabia onde ela morava. E todo mundo falava uhum. que, que, que era impossível. A Tina Tânia morava aqui. E quando eu mudei, a Tina Tânia mora na frente da minha casa, 50 metros para a esquerda. Ou uhum. seja, eu falava de brincadeira e foi isso: tanto meu emprego, tanto, tanto tudo, né? Tudo eu é sempre possível. encontrava ela quando eu ia lá no Migro. Quando eu ia no Migro é. da, da estação de trem, é eu sempre encontrava a Tina Turner. Sem, sem guarda costa sem nada, com uma roupa assim super super simples. Ela é super simples. Eu nunca vi. Sim. E ela, brinca, ela adorava brincar com o pessoal do caixa. Ela estava sempre dando risada com o pessoal do caixa. Era muito legal é. ver a Tina Turner. <risos> pois é. Não, gente, isso, isso é, tão, é tão interessante, né? Que como... As coisas são tão simples, mas o ser humano Ai. ele complica. A mãe chegou, você viu? As e duas mamães estão aqui hoje. <risos> <risos> e a gente complica por quê? Porque a gente tá tão acostumado com a seriedade da vida, né? Nossa, a gente já... O mundo é muito sério, as pessoas são muito sérias, as pessoas esqueceram de brincar, as pessoas esqueceram de dar aquelas gargalhadas, né? Então, assim, é, é tão simples a gente dar essa virada de chave. Eu tenho uma aluna que ela já, ela já fez todo todos os métodos que ela poderia para poder fazer a reforma íntima, para poder se transformar, para poder alcançar aquilo que, é, aquilo que ela realmente queria, né? Porque o que, que foi que ela falou? Que quando ela despertou, antes dela despertar, ela tinha muito sucesso. Ela tinha muito sucesso, ela tinha tudo, tinha estava super bem. Depois que ela despertou, a vida dela fez Mas por quê? Porque ela começou a ver a realidade do jeito que é. Não fazia mais nada sentido aquilo que ela estava fazendo, sabe? Começou a vir a, aquela energia de culpa, ai, nada mais dá certo, porque, né, não, não preciso de tudo isso. E aí, o que acontece? A pessoa acaba perdendo a alegria, acaba achando que o despertar é assim clausurar, é nossa, né, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo, né? Aí a pessoa vai perdendo a alegria. Então, aí, claro que, que a energia baixa e a gente não consegue mais manifestar o que a gente quer, né? Então, o segredo de tudo tá, assim na reforma íntima, tá, tá em você se autoconhecer, né? Tá em você é, perceber as crenças que te atrapalham, né? Todas aquelas crenças que você vem trazendo desde criança. E aí, você sentir a alegria. É você, realmente, daqui de dentro, você puxar essa alegria. Ela tem que transbordar essa alegria, né? Para que, nesse momento, você consiga criar alguma coisa. Porque, gente, a hora que essa, essa frequência vem, ela faz vum! É uma coisa, assim, que... Que vai lá em cima, né? E para quem já estudou sobre as energias, a frequência da alegria ela é mais alta do que do amor. Sim, então, quando uma pessoa está alegre. Dimensão, Matias, diz. Pois é, aí quando você sente a alegria, é muito mais fácil de você sentir o amor. É muito mais fácil de você ter amor próprio quando você sente a alegria, né? Então a... o segredo tá realmente em você trabalhar essa alegria interna, né? É, Jesus falava assim: Vinde a mim aos pequenininhos porque. É, as pessoas que são semelhantes a eles herderão, herder, herdarão os reinos dos céus, né? E as crianças são alegres de natureza, né? Porque elas não têm crenças ainda, não têm tantos medos, não têm tanta a influência externa. Então, essa alegria de criança é o que a gente tem que realmente fazer, voltar, né? Voltar a, a, a nós, a nossa Exato. essência. Das entidades, né? os herês que são as crianças, eles não são seres crianças, eles se mostram como crianças. Eles são muito uhum. antigos, mas o poder que eles têm, tanto de proteção quanto de cura, quanto de manifestação, é tão, tão, tão forte. Que eles se apresentam como criança, porque eles têm essa alegria, eles têm essa alegria, essa inocência. E é engraçado que todos os trabalhos que eu faço energética aparecem, todo vez vê as crianças. Aí a gente está fazendo cerimônia do cacau, amiga. Aí é a Gleice, as crianças estão pedindo um cacau com açúcar. Ah, não, não acredito. Onde eu e o Thomas está tem muita criança, que eu boto um negócio de doce, que é... todo mundo vem aqui e fala assim, olha, as crianças vão lá para um armário que você tem de doces, que elas estão falando, e vão lá comer à noite. Aí eu falei, nossa! Gente, eu aqui. É. E quando a gente estava no Egito, a minha amiga, a Fernanda, ela ficou, sentou de frente para o Matias. Ela estava, uma época, teve alguém, uma tia dela começou a falar umas coisas não positivas sobre o Matias, ela falou, eu estou aqui, eu vou ver. Aí, nesse, no dia seguinte, ela falou isso num um dia à noite, que ela estava, na verdade, sofrendo um ataque energético, né, para dar uma confusão lá no trabalho. E aí, ela falou, Andréia, naquele dia seguinte, o Matias sentou na minha frente, e eu vi ele descalço, que ele tinha passado a noite dentro da pirâmide, né? ele estava descalço, tomando café de perna cruzada no, na cadeira, ela falou assim, e eu vi o bando de crianças em volta dele. Porque o Matias é uhum. muito criança, né? ele tem aquela, aquela alegria, aquele, aquele humor. É a pureza, foi, né? ele tem uma pureza. Vida. Sim, aquela, aquela outra que Sim. ele foi sequestrado para roubar órgãos, quase mataram ele, porque ele conta rindo, sabe? <risos> e assim, ela falou assim, a quantidade de crianças rodando, cuidando dele, né? protegendo, eles são guardiões do Matias. Ela falou assim: a quantidade de crianças que eu vi em volta dele, eu falei: eu vi que o trabalho dele era puro. Ali eu tive a, a certeza de que realmente era um ataque energético né? para bagunçar lá a frequência do que estava acontecendo no Egito. Então, a energia da criança é muito forte. Mas não é aquela coisa de inocência, de, ah, Gugu, o ai, meu Deus, não. É inocência que falam que é a energia de Deus, né? É aquela Sim. coisa, Deus está na gente, Pura. como se fosse uma criança que vê que tem dedos pela primeira vez. Sabe aquele gatinho, filhotinho, que vê que tem pezinho? Fica Uou. Olhando? Uou. Uou. Eu queria uma forma. Ele não sabe, a energia não tem forma. E quando a gente se materializa aqui no parquinho... É, é lama senta, é sujo, mas é maneiro, cara. É que nem planta lama. É, o negócio tá lama, é brincar, né? É para brincar, pra brincar então vamos brincar. Porque vamos a jogar tá bolinha de lama. de lama em todo mundo. Daqui <risos> a pouco vem a mãe de está pela orelha e levar pro chuveiro. Ah. Ah, Aí, acabou. É. <risos> mas sabe o que eu vejo? As pessoas têm tanta dificuldade de sentir essa alegria, né? Porque quando eu falo dessa alegria, que para mim... Gente, eu tenho, eu tenho momentos, e eu falo para vocês, antes de eu passar por aquela experiência na floresta, caramba, foi difícil para me sentir alegria, Andréia. É. Muito difícil. Eu tive, eu tive momentos ali que eu acordava e eu tentava ser alegre ali, eu não conseguia trazer, sabe, antes de ir para a floresta. E eu sei o que, que, as, pessoas <sentir verdadeiro> que as pessoas sentem lá, eu falei assim, gente, realmente tem dias que é difícil, né? E tem muitas pessoas que falam para mim, que eu não consigo sentir essa alegria uma, que você sente, uh, né? Uma, então, o que, que foi que aconteceu? É, é, forçar ajuda bastante. O que aconteceu? Antes de eu ir a floresta, eu já tava no final do meu processo de, de morte. Caramba, aconteceu tanta coisa na minha vida. Uma atrás da outra, tá, tá, tá, tá, e eu fui perdendo as minhas forças. Perdendo as minhas forças, porque eu me fiz de muito forte no começo. Vocês lembram das lives que eu fazia lá pra março, abril? Eu tava me fazendo muito de forte. Era tipo assim, eu cruzava os braços, falava a espiritualidade, manda, manda, vocês não vão deixar eu cair. Eu não vou cair, pode mandar, eu sou forte bastante, Tá? E eu me fazendo de forte, isso foi acabando comigo, foi acabando comigo, até que chegou em outubro, lá no final do processo, eu falei, porra, não aguento mais, eu não aguento mais. Não aguento mais tanto desafio, chega, chega, agora chega. E eu lembro que eu acordava tão cansada, eu falava, gente, cadê a alegria que eu não consigo sentir aqui, sabe? E aí o que aconteceu? Aí eu analisei tudo, por que, que eu não conseguia sentir alegria? Porque às vezes eu saía do meu momento presente e eu, eu ia lá para o passado e ficava pensando em alguma coisa do passado que me deixou triste, e aí aquilo não deixava eu sentir alegria, sabe? Era como se eu tivesse assim... Toda vez que eu voltava para o passado, eu me colocava dentro de uma prisão e para sair da prisão, na caramba, eu não conseguia abrir a porta da prisão sozinha. Não conseguia. Né? Então aí eu comecei a entender todo mundo que fala para mim, eu não consigo sentir alegria, eu não consigo sentir alegria. É exatamente por isso. As pessoas saem do momento presente, vão em algum lugar lá do passado se enclausuram lá, se, se, se aprisiona naquela emoção e não consegue vir para o presente com, e sentir alegria. Então, gente, como é importante a gente ficar no momento presente? Como, sabe, essa observação, o que, que eu estou pensando agora? O que, que eu estou pensando agora? Será que eu estou pensando em algo que, que eu vou conseguir criar agora para que o meu futuro seja lindo e maravilhoso? Ou será que no meu agora eu estou com o meu pé lá no passado, remoendo alguma coisa que já aconteceu que eu não posso mudar, né? me prendendo em algum lugar e deixando que a alegria é, deixando com que a, a, a alegria suma do meu presente, né? Porque toda vez que acontece isso, a gente deixa a alegria, puf, some e você não consegue materializar mais nada. E o que, que você cristaliza na sua vida quando a alegria não está aqui? Coisas... Cristaliza também nas células, né amiga? Que é uma quebra é. hormonal, né? É, porque aí, olha só, a pessoa começa a ter dor de cabeça, dores no corpo, começa a vir umas doenças, umas gripes, né? Porque é o corpo dizendo que, dando um alerta, que não tá bem. Desânimo, né? perde tanta energia. E aí, o que que isso gira? Quando o corpo, a gente conversa sempre aqui, né, Déia? Quando, quando a gente começa a sentir todas essas coisas, assim, que são energias baixas, são negativas, né? Isso vai começar a vibrar lá fora. Vai começar a vibrar lá fora. Porque eu lembro que quando eu acordava desse jeito, eu sabia o que que eu tava vibrando. Era tipo assim... Quando você tem essa consciência, você sabe o que você vibra a qualquer momento. E até as palavras. Caramba, eu, eu sei que em alguns momentos eu abri minha boca e eu não falei coisas construtivas naquela época. Eu sei disso. E aí eu consigo analisar. Eu falei, Kelvin, pelo amor de Deus, eu não acredito que você falou isso agora. Sabe aquela, não acredito, saiu isso da sua boca mesmo? A palavra, a palavra vai com tanto poder, né? Ela vai com tanto poder e volta do mesmo jeito. Volta do mesmo jeito, com aquela força que a gente manda. E aí eu vi, aquilo foi criando uma, uma onda, sabe? Uma bola de neve, né? Ela vai, volta, e depois volta, ela, ela vai de novo com mais força ainda. Então, se a gente não sai desse ciclo, não adianta que a gente não consegue trazer alegria, né? Não. E eu consegui analisar tudo isso. É, é. A gente tem que, tipo, quando fala assim, ah, eu não consigo, eu não consigo, a gente também parar com isso, sabe? Se forçar, eu tive, eu tive a última onda... Que foi aquela. Foi em 2020, dezembro de 2020, meados de 2020, que o todo tirou três pessoas da minha vida, porque entraram é. outras três. Tive um upgrade, <risos> subi uma oitava. Mas essas três pessoas que saíram eram né, tipo amigas de 10 anos, sabe? Uma delas era é uma professora minha espiritual e tal. E nisso, nossa, eu fiquei muito. Eu fiquei triste, claro, né? Porque, assim, para mim, quando corta, eu tive que falar para as minhas células, elas morreram, sabe? porque parece que o corpo fica esperando, tá? Eu falei, ó, acabou, morreu, pá. Aí fiz aquele tratamento em mim, mentalmente, porque eu pensava, dava uma certa mágoa, sabe? Uma tristeza, eu falei, não, acabou, acabou, que tinha que ser, pá, pá, pá, pá, tá. Aí consegui, fiquei normal, eu fiquei normal, mas eu não conseguia rir como eu rio. Eu falei, isso uhum. me incomodava, porque não era eu. E aí, Sim. eu falei, gente, o que eu faço? Eu quero rir, eu quero rir. E eu tava trabalhando, não podia ficar vendo comédia. <risos> aí eu comecei a escutar stand-up. Aí foi quando eu comecei a escutar mais. Fiquei o dia inteiro. E ajuda, gente, porque aí você vai, você cai no riso, você esquece de tudo. E Sim. começa. Achar, acham que você se identifique. Que é... O problema acho que do stand-up é que tem muita, muito palavrão. É, é verdade. Assim, agora o pessoal já entra falando, falando ah, tem que só, só palavrão, o pessoal. É, começa a aplaudir, falou. Nosso Brasil está tão pesado que as pessoas, quando o palavrão alivia tanto, que as pessoas ficam felizes e aplaudem. Tipo assim, eu falei, tem que entender agora como é que está o humor do brasileiro, que eu não sei mais. É. E aí eu me identifiquei com um ou dois, comecei a vê-los direto, porque são mais assim: você sente uma pureza de coração, sabe? Mesmo que fale palavrão, mas nem tanto. Mas você vê uma pureza mais de coração. Então, isso ajuda muito. E aquela coisa de ficar assim, sabe? Hum, aquela hum. coisa de ficar assim, hum. É porque eu, o músculo, o cérebro eu... entende que a gente tá feliz, né? E aí, então, vale a pena. Tá assim aqui. E aí você olha para o espelho também, que ajuda, que é ridículo, você vai rir da sua cara. E aí é. eu ficava fazendo isso. E aí, outro dia eu estava falando com o Thomas, engraçado, eu falei, Thomas, eu não lembro como era a minha vida antes de você. O que, que eu fazia aqui sozinha, né? Que eu tava tão bem. Aí o que, que eu fiz? Hoje. Eu fui, antes de, é, acordei cedo, tava, fiz umas coisas e, fui, e queria ir para a academia. Aí, eu depois que eu resolvi limpar umas coisas na cozinha, eu falei, não, eu vou tomar um chá. Peguei o um chá que eu gosto, que chama chá da vida. Que, na verdade, é um chá verde lá, tailandês. E eu misturo com aquele é, horse tail, cavalinha, cavalinha. Aí eu uhum. misturo com cavalinha. Aí peguei e sentei na sala em meditação, né? Aquela coisa do chá, que o Wagner até fala isso. Fiquei, comecei a olhar... Aí fiquei sentindo meu corpo, você ter meu canto cósmico, eu adoro você estar no meu canto cósmico, e me veio assim, nossa, olha só, que você construiu tudo sozinha nessa terceira dimensão, olha só, tipo, me dando parabéns para me orgulhar de mim, é. para ficar feliz e tal. E aí eu fico totalmente, sabe, hum, comecei a receber informação, coisas para fazer. Aí vem o, o Thomas, olha para mim, posso ficar aqui? Aí eu... <risos> eu está acostumado a ver o tempo todo, aí eu... Aí ele, você tá bem, eu? Aí, eu não quero, porque eu sinto que não sou eu que estou ali, eu estou toda conectada. Aí eu faço assim com os dedinhos para ele. Ele, você tá zangado. ele acha que eu estou zangada com ele por alguma coisa que ele nem sabe, sabe? Coitada. Aí, assim. Aí, tá. Aí eu respirei fundo, voltei, eu falei, Thomas, agora eu lembrei o que eu fazia quando você não estava aqui. Eu estava o tempo todo conectada, porque não tinha ninguém para olhar para a minha cara. Eu estava o tempo todo sentindo isso, né, me sentindo, porque eu sinto mais no banheiro quando eu tô sozinha dirigindo, eu recebi uma informação bem legal na hora que eu tava dirigindo para academia, e aí tipo assim eu tava mais sozinha, ele falou, eu também eu falei, pois é, a gente tem os nossos momentos, isso é importante também gente, na nossa na relacionamento a dois ele foi para a uhum. floresta aí quando ele voltou, eu tava indo para academia era para gente ter tudo no mesmo tempo junto, mas eu comecei a limpar banheiro, Virginia na adora para o banheiro <risos> atrasei é <risos> Adoro. Aí, me puto azulejo, cantando, escutando. Acho que eu estava escutando até o Saulo com a, com a Meire, né? que eles estão lá no trabalho agora lá. É. Aí, eu estava lá com a caixinha de som. E aí, é... ficar com você, sentir... se permitir sentir a sua energia. Porque ele falou assim, é. eu te incomodo quando eu chego perto? Eu falei, não, senão eu não tinha casado com você. Eu sinto a sua presença na minha aura, mas você não me incomoda e não impede que a minha essência chegue até mim. Né? Mas a gente uhum. sente, até uma hora que eu fiquei sentindo uma ansiedade dele. Aí ele, não, ele, Leonino, não, não é minha, deve ser sua, eu. Tá e depois que eu falei isso, ele começou a se acalmar, aí mudou a frequência. Uhum. Aí ele deitou em mim, aí ficou calma, aí passou tudo. Então, tipo assim, se permitir a sentir, gente, que a maioria das pessoas sente muita ansiedade, né? Às vezes incomoda, mas uhum. é nesse incômodo incômodo é que vai morar a aceitação, uhum. né? o entendimento dessa energia. Aí, quando você está bem com você mesmo, que você consegue ficar super feliz, você vê que a sua companhia é agradável, e de repente a sua companhia é até engraçada. É. <risos> quando a gente ri de si mesmo, né? Até uma tia estava falando disso essa semana numa entrevista. Quando você se permite rir de si mesmo, você está entendendo esse jogo da vida. A gente começa a compreender que a gente está aqui, se não para aprender, não tem mais o que fazer. A gente está aqui para viver e ter experiência. E harmonizar equilibrar as emoções ele até falou que ficar atrás da paz não vale nada, porque a gente está aqui para arrumar paz então a gente não tinha vindo para a terceira dimensão a gente está aqui para aprender a harmonizar as emoções e é aí que mora a cocriação a gente Sim. entender a emoção são nossas ferramentas. Porque aí eu fico pensando, aí vem, na minha, vem uma, um, um, uma conversa mental, né? Tipo assim, ah, então, tipo assim, então pessoas que não têm emoção é bom? Falei, tipo, aí vem na minha cabeça, claro que não. É a mesma coisa, uma pessoa que tem sempre o instinto de sair correndo, por causa de medo, ah, eu quero resolver o meu problema, vou cortar minhas pernas. Sim. Não é aí. Tem que aprender a usar as pernas com sabedoria, como a gente tem que aprender a usar as emoções com sabedoria, porque são nossas é. ferramentas, elas geram muita é. energia. E o Bom, poder as emoções estão é... aqui para ajudar a gente, não para destruir a nossa vida, né? É, é. O, o negócio é observar as emoções e saber usá-las, né? Exato, é elas, são uma, elas podem ser uma arma, a gente sabe disso, a pessoa está nervosa, vai dar um tiro, não sei o quê, como ela também pode salvar, as emoções elas geram energia. E se é. a gente tem essa arma... É sobre controle, ter controle não é ruim, o problema é excesso de controle, a gente tem que se controlar, você tá na rua, aí tá calor, vou arrancar a roupa, tem que ter um certo controle. Okay. A gente sabe manipular, usar as energias a nosso favor, a, as emoções ao nosso favor, nossa, é por isso que a gente se torna assim, tipo, como é que eu vou te falar, como é que eu falo, é, com você, sem fronteiras, sem limites, fronteira, sem, sem torna limite. limite, né? É, mas é, a gente, isso é a liberdade, é isso que eu falo da liberdade. Quando você aprende a observar suas emoções, você se torna uma pessoa livre. Você não tem mais, você não fica mais no cativeiro, no seu próprio cativeiro que você cria, né? Você fica livre. E a liberdade é o que me traz paz. É uma coisa Exato. puxa a outra, né? Porque assim, é o, que, é o que você fala, eu também acredito nisso, que a gente não veio aqui para ficar na, na linhazinha retinha, não, porque você é morte pra mim. Né? A gente veio aqui Meu pra ter Deus. aventuras, né? Desce e sobe, desce e sobe. Só que essa harmonia da liberdade, pra mim, eu sinto tanta paz nessa, nessa liberdade toda, né? Porque, é o que mais atrai, amiga, é a liberdade, né? É, outro. é, uma pessoa é verdade, livre. você sente. Você... É. é um homem, eu lembro que... A, isso. a última coisa que aconteceu comigo agora que eu, teve que, me, que eu tive que me despedir, porque esse ano foi o ano da despedida, né? Foi a minha escola de balé. Então assim, isso foi para mim a gota que faltava, né? Para para mim a morte emocional foi a despedida da minha escola de balé. Então eu fiquei mais de uma semana de luto por causa da escola de balé. Uau. Então assim eu ia dormir, eu acordava pensando na escola, em todas as crianças, tudo dia chorava, chorava, chorava, chorava. Aí chegou o dia da, da do show onde eu tinha que me despedir, entregar ali, né, a chave da minha escola para outra pessoa. Ali para mim foi o foi foi muito dolorido aquilo. foi um luto assim, né? Foi a última coisa que faltou antes de eu ir para a floresta, mas é, acho que foi depois da floresta, não sei, mas foi uma coisa assim, mas era a última coisa que faltava na minha vida, sabe? E eu lembro tudo que eu senti naquela uma semana que eu fiquei de luto. Gente, eu entendo todas as pessoas, realmente, eu entendo que fala, Kelly, eu tento de tudo, eu não consigo sentir essa, essa leveza, essa alegria, mas é porque as pessoas realmente ficam apegadas a algum, algum, algum sentimento, não é nem emoção, é sentimento mesmo. Porque sentir a emoção da tristeza não tem nada demais, né? Não tem nada demais. você ficar triste de vez em quando, você sentir raiva de vez em quando. É Isso tudo faz parte de ser ser humano, né? Sentir as emoções. Agora, o negócio tá em você sentir aquilo e você deixar com que crie um sentimento. E aquele sentimento fica dentro, morando dentro de você remoendo. E aí você retorna a esse sentimento todos os dias, né? Que aconteceu lá na semana passada, você retorna. Aí o que acontece? Esse sentimento, para quem fez o curso Esquema 23, que tá aqui, algumas pessoas, esse sentimento é um novo eu que nasce na sua vida. Então você sempre traz esse novo eu nas suas costas, que te pesa, é um sentimento. E a gente tem que se despedir desses sentimentos, eles não fazem bem pra gente, porque no nosso agora a gente tem que estar tá leve. Não precisamos de... Eu não preciso de mil Karens aqui no meu agora, eu preciso só eu aqui, minha essência, só eu não preciso carregar as cruzes do passado, as cruz, cruz crepe né? <risos> Então é, é isso gente, é por isso que às vezes a gente, quer, é, a gente quer manifestar alguma coisa na nossa vida que a gente quer tanto E a gente não consegue porque a gente não se desapega de algo do passado Então é necessário a gente tirar algo que está pesando na nossa vida no agora Para que haja um espaço energético, porque tudo é energia, né? o apego é uma energia Então a gente tem que abrir um espaço para que o um novo venha então eu precisei abrir esse espaço, eu, abri esse, eu consegui abrir esse espaço através da frequência alta da alegria. A hora que eu senti a alegria, é como se eu tivesse uma varredura aqui no, no meu campo, tudo foi varrido, as frequências subiu, né? eu senti aquela, aquele êxtase, Uou! agora é agora a hora da criação. E é exatamente isso, aí você consegue imaginar tudo aquilo que você quer, e você imagina o cheiro, você, você sente tudo com muita realidade, sabe? Então, eu é. vi realmente é, tudo acontecendo com alegria. foi Exato, que isso. É porque as pessoas falam, ah, não é, não é. assim, o, o sentir é muito mais forte que pensar. Fisicamente, quando você pensa, tem é lá os, é, as sinapses se formando, tanana, tem uma carga elétrica. O do coração, quando ele bate, ele expande, tem uma carga magnética. E, energeticamente, o campo do coração é cinco mil vezes maior do que a da mente. Ou seja, Sim. a gente sentindo que já aconteceu, a gente expande muito mais, a gente consegue cocriar muito mais, por isso que falam que sente, parece que tá lá, fica feliz como se você já tivesse conseguido, tanana, isso é para gerar essa emoção, gente. Ontem eu fiz uma live, amiga, e eu tava falando foi ontem ou foi ontem? foi ontem. Falando sobre isso, tipo assim, que a Alexandra Sonado dá uma meditação assim, rapidinho, né, que ela, ela tá com Jesus do lado o tempo todo, ela canaliza mais 20 anos lá, é muito boa. E ela fala isso, ela fecha os olhos, tipo... Pensa lá naquele momento. Pensa no dinheiro na conta que você precisa. Pensa no, na pessoa que está do teu lado. Pensa na mulher que está do teu lado ou homem. Pensa na situação, na viagem. Agora sente muito profundo. Ela fica entrando nisso. Todo mundo lá né, no auditório, e você faz em casa. Aquela sensação isso, aquela coisa gostosa. Você não tem que se preocupar com nada. Sentiu? Abre o olho. É isso. É só é. sentir. Não tem nenhuma diferença agora entre você se sentir preocupada e nervosa e você se sentir bem. Porque se você se sentir bem hoje, porque hoje tive tipo aquela coisa, você só tem três posições, você pode estar, só pode estar sentada, em pé ou deitada. Você estando nessas três posições, você está bem. E uhum. você tem para comer hoje? Você tem como se sustentar hoje? Já deu, porque se você tiver essa energia da gratidão, por isso que falo, energia da gratidão é muito forte, porque se você hoje ficar feliz, satisfeita, agradecida por ter isso hoje, você vai levar automaticamente essa frequência para amanhã. Entende? E vai sempre progressivo isso. Então, ah, a gente. Claro. Que se a gente se preocupar, a gente está baixando a frequência e está cocriando caquinha. Sabe? Com certeza. Então, tem que prestar muita atenção. E às vezes a gente pensa que, não, vou te contar o que aconteceu segunda, né? <risos> no dia da bruxa. Que eu não gosto de sair dia de Halloween de jeito nenhum, não gosto de de Halloween, energia, eu não gosto, não gosto. <risos> ah, é legal, eu é. fiquei quietinha em casa. É, criança, eu não abri a porta de casa. É, eu, dou, eu, dou, eu dou biscoito, dou, doce, já dei docinho e tal, que bateram aqui uma vez, tadinha das crianças, não tem ninguém para dar doce. Mas eu tive que sair fazer compra porque eu não pude sair semana passada, né? Por causa do negócio do evento sexta, teve o um negócio sábado, eu não pude não sair. E aí eu falei, cara, a gente vai ter que ir segunda-feira no mercado, não vai ter outro jeito, estamos sem nada, estava sem legumes, nada. Cara, eu estava me sentindo, amiga, eu me senti mal, porque eu estava na, naquele processo, voltei para academia, aí dá aquela inchadinha, fica mais pesada, né? Aquele processo de emagrecimento de novo, que é já é a sexta vez que eu vou perder 10, 20 quilos, sei lá quanto é dessa vez Sempre de foi 20 quilos. E aí eu estava me sentindo mal dentro de mim, comigo, né? Eu não que eu estava me sentindo péssima, mas eu tinha uma coisa assim de, de aceitação própria. Falei, tá bom, tô bem, respirei, tá. E saí de casa. Virei a curva de casa, 50 metros, a polícia me parou. <risos> eu ainda ah. dentro da minha da ruazinha. Eu falei, o que, que eu fiz? Aí eu olhei assim, eu falei, a polícia assim atrás, polícia. A mulher eu parei para olhar a sexta, que é a rua principal, para ver para esquerda e para direita. Ela veio uma policial no meu lado, né? o carro tinha piscado atrás, eu vi a polícia, aí eu parei, a mulher veio do meu lado, pediu para eu voltar, estacionar no lugar ali. Aí eu falei, tá, o que, que eu fiz? Tem uma. Um, nesse pedacinho de rua de, de 60 metros, tem 20 metros que está fechadinho assim um pouquinho, que estão construindo o negócio. Então eu sempre olho para a esquerda, para a direita, entro, porque depois, né, volta, tem a, a pista de novo, né? Minha pista volta, e aí eu posso entrar na rua. Eu não sou doida, né? Que está uma rua só, se alguém vem de lá. Aí eu falei, tá tudo bem, porque todo mundo faz isso. Todo mundo. Só que tem em cima, eu nunca olhei para cima. <risos> eu não colhei para cima. É proibido, tá proibido de sair. Pode entrar nessa rua, não pode sair nessa rua. Aí ela, aí tem uma multa, tá? sem frangos, Eu falei, ah, tá, tipo, fazer o que, é, né? Não, vou não. discutir, tô errada. Eu não fiz maldade, eu falei, não fiz maldade, sinto muito e tal. E aí eu tô, mas você tá bem? Você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Eu tô pensando, por que que tá acontecendo isso, né? Eu não vou ficar zangada com a mulher, ela tá fazendo o trabalho dela. E por que, que eu não vi? Por que, que logo ali, tipo assim, amiga, sete horas da noite escuro, não tinha ninguém, uma rua. Sabe o de pequenininha de escola, assim? Tem nada, tem nada de noite. E bem tem ali nada. ela tava, né? Tava um carro. A pata... Não, tava o um carro rapazana, era um carro preto, disfarçado, nossa, esperando nossa. alguém entrar ali e a... saiu a bucha. Eu falei, nossa. por que? eu? Tipo assim, cara, eu falei, não existe coincidência, não existe esse tipo de azar. Eu falei, aí eu pensei mentalmente, né? Ela foi lá tirar a notinha que eu paguei na hora, por quê? Toda é perfeito. Uma cliente pagou semana passada em dinheiro. Eu tinha dinheiro na carteira, dei para ela. E aí ela falou assim: Eu falei assim, por que está que acontecendo isso para mim? Tipo assim, comigo. Eu falei, para você que é aprender agora, a jamais sair de casa com a frequência baixa. É. Está muito rápido, André. Tipo, não dá mole. E é. também teve um processo que eu estou falando, né, mãe? Minha mãe está com um processo com um negócio com a, uma empresa de luz, que botou a luz de 200 para 1.200. Vamos lá fazer o controle, isso aqui é aquela coisa. E eu pedi aqui para os seres, né? Para que dê tudo certo. O que, que aconteceu? Problema com justiça, polícia, naná. Eu pedi, eu puxei isso para mim. Então, eu já paguei. Eu equilibrei, eu é. equalizei, entende? Uhum. Mas, tipo assim, foi isso que eles me mostraram depois na tela mental, eu entendi. Mas, tipo assim, gente, é muito rápido. Você sente, então, tipo, se tá mal, bota alguma coisa, começa a pular que nem uma louca dentro de casa, sai alegre, mas não sai mais chabru, chabruzada, chabrumbega, sei lá, chumbrega de casa. É não vale uhum. a pena. Assim, tá muito rápido. E a gente não pode dar mole nesse momento. Ainda mais no Brasil, né, gente? O Brasil tá naquela coisa de pendência, pendança. <risos> tá tudo num pêndulo, né? Tá para lá e para cá. Tá esperando até o momento da decisão aí. Então, não dá mole porque tá pesado, né? Hum, é, gente... gente. Cuidado agora porque hum, tudo, toda essa energia aí tem muito a ver também com as atitudes, né? Porque tudo aquilo que a gente pensa, sente, a gente deixa sair pela boca. E, e o falar é uma atitude e aí, nossa eu falo, eu falo, eu tava pensando hoje nisso eu falei, caramba, essa, essa porcaria às vezes <risos> a gente não deveria ter boca porque caramba, a gente tem boca... amigo, lábios e pênis é, é, o, é o órgão sexual mais poderoso que existe de cocriação a feminina masculina <risos> mas... ai Andréia, não você não falou isso agora, agora. <risos> Não, tudo bem. Crianças, tampa É verdade. Não, mas é o um órgão de cocriação, gente. Pois é, mas eu estava falando, né? É o um órgão de cocriação, só que a pessoa, ela age de forma, né? Daquela forma incoerente do que ela está pensando. Principalmente agora, gente, que está acontecendo no Brasil. Tem muita pessoa tendo atitudes aí muito negativas. Falando um monte de besteira. Para. Para, analisa. O que, que vocês estão deixando sair da boca de vocês? Aquilo que sai da boca de vocês, a gente vai voltar em retorno para vocês de uma forma muito forte. Ou vai vir estresse na sua vida, vai vir doença na sua vida, vai vir muita, muito perrengue na sua vida por causa dessa atitude aqui, ó, do falar, tá? Então eu estou vendo muitas pessoas aí passando por situações dificílimas porque não conseguem fechar a boca. Em boca aberta não entra mosquito, né? Eu, eu fico falando isso para mim o tempo todo então eu analiso aquilo que eu tô pensando por isso que eu falei para vocês, quando eu tava ali naquela fase de luto, ali me sentindo meio assim, é? eu, eu abri minha boca e falei uma coisa, eu eu não acredito Karen, que você falou isso, eu não acredito Karen. porque eu sou muito autoanalítica muito, tudo que acontece na minha vida, todo minuto, eu tô orando e vigiando a todo minuto, todo minuto, tudo que eu, eu falo, tudo que eu penso, analisando, eu observo eu observo tudo, gente até é, um, um rapaz que vem me entregar algum, alguma coisa, alguma carta eu vejo, eu vejo a emoção dele eu sinto a emoção dele, tudo, eu analiso tudo, então, porque tudo ressoa comigo então eu, assim onde é que eu estou criando esta estajosa? Onde, onde é que dentro de mim está ressoando com esse rapaz aqui, que está aqui todo mal humorado a gente então, não é amiga, sabe a gente tá, isso, mas isso é legal, você falar é, a gente não ressoa só é, a gente não atrai só o que a gente está ressoando também a gente vai atrair situações que a gente pode ajudar né que a gente tem informação para passar né O momento que a gente começa a doar maçã não é verdade doar nós somos maçã. uma árvore uma árvore e aí ninguém roubar as maçã. a gente dá maçã né não. então é, é, é porque a gente a gente transborda né a gente transborda Exato. É. Exato. É. mas é, mas pode... assim é que, assim, ah. eu, só, eu só quis dizer que realmente eu analiso tudo, né? Porque isso é a consciência. Você ser um ser consciente é você não deixar passar nada, nem um ventinho, você não deixa passar nem um ventinho sem a você analisar A gente a maluca é igual a minha, hein? A mosca. Aqui as moscas ficam, na, aqui, não sei porque tem uma bola aqui de, de Feng shu. elas voam assim em padrões geométricos. Você falou, você falou. Uhum. O Thomas fica assim, cara, essa mosca tá drogada. <risos> Ela tá toda empolgadizada na sua mão. Ela jogou um padrão geométrico. Mas eu falei, deve ser por causa da luz do negócio, sabe? Eu já estava tentando é. fazer um vídeo de baixo, assim. Mas é uhum. aquela coisa que você falou da, da liberdade ficou na minha cabeça. É. O Arlie Cravo, ele é, um, ele é um coach de amor, né? Ele fala sobre amor. E ele fala que nada é mais atraente. Não, não foi ele que falou isso, não. Foi a Ananda Pren, <risos> que é uma tanto. Ele falou nada é mais atraente para uma mulher do que um homem livre, um homem com liberdade de escolha. E ele falou para um homem nada mais é atraente do que uma mulher com liberdade, liberdade sexual, liberdade na cama. É a nossa forma de se expressar, né? O sexo é uma forma de expressão, criatividade muito grande. Então, a liberdade é muito, muito, muito atraente. E se sentir livre, eu lembro... Nossa, amiga, agora você me trouxe um flashback aqui, ó... É, vou cair com a sorrisar aqui. E quando eu mudei para cá, <risos> o meu banheiro tem uma janela em cima que eu vejo o céu. Aqueles que me traiam, lindo assim, sabe? <risos> eu abri assim. Então, toda vida até hoje, eu peguei esse ritual. Eu, tô, eu termino de tomar banho, eu abro a janela, lá que é respirada, tipo assim, cara, Eu sou livre. E meu marido nem me prendia, sabe? Mas eu me senti livre. Ah, lembrei, sabe por quê? Porque, ah, é verdade, na outra vida eu era escrava dele. <risos> Estava repetindo o ah, padrão. Okay. <risos> me libertei, mas a liberdade, nossa, dá um, gente, sentir livre, ah, mas eu sou casada, você fazer o que você quiser, você vai um dia, vai lá, tá com vontade de ir no parquinho, tá com vontade de ir numa feira esotérica, tá com vontade de ir numa livraria, pegar um café, tipo assim, tira, é importante, né amiga, isso, ainda mais que não tá no relacionamento. Muito tem filhos, né? Pegar uma, duas horas, três horas, num dia da semana um só mês, pra você, pra só você. pra você fazer o que você gosta. Sim, é. que você vai experimentar roupa na C&A, na fica lá, mas tipo, é o seu dia, pega uma xícara de café, de chá, Sim. vai ler um livro numa livraria dessa doida aí, vai ficar dentro do Starbucks, se esconde do mundo, e vai, uhum. sabe, ficar com você, olhar a gente, é muito importante isso pra gente, viu? Sim, porque assim, um dos, uma, uma das maneiras pra gente sentir essa alegria é fazendo o que a gente gosta. Ou é vendo um resultado de alguma coisa que a gente fez que vai fazer que a gente fale, olha que eu fiz, que alegria, né? Igual eu aqui consegui limpar minha casa, Ai, que alegria! Então, assim, fazer alguma coisa que você gosta, que você vai falar, fazendo, assim, nossa, sabe aquele ex, assim, sabe? Aquela coisa uhum. de criança mesmo, aquela coisa de motivo. Então, isso aí faz com que a gente sinta alegria. Então, é muito importante sim a gente todos os dias pegar algum momento para a gente, para a gente fazer alguma coisa que a gente gosta, que vai fazer a gente sorrir. Né? que a gente vai se abraçar e vai... falar nossa, olha que gostoso é, né? gente, não fique achando que ah, porque eu não tenho dinheiro para ir para Paris para ficar feliz em Paris, não, estou falando coisa bem sabe o que me deixa feliz, amiga, que eu notei? além de cozinhar, que agora eu estou adorando cozinhar é decorar a casa Arrumar um negócio, consertar. Eu adoro consertar coisas e arrumar decoração. Eu me perco nisso cinco, seis horas no dia, mas eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão alegre, que eu não sei descrever. Porque é engraçado, né, mãe? Minha mãe fez um curso de decoração quando eu no primário, é o, a escola que eu fiz que era Calustro e Gulbenkian. Que virou agora um museu, tá tombado, não pode mais, tá tombou, <risos> tá tombado, tá amarrado. Minha mãe fez um curso de decoração lá, eu era criancinha, vem minha mãe fazendo curso, falei, eu quero fazer com 16 anos, eu fiz o um curso de decoração. Está engraçado, né? Tipo assim, decoração é uma coisa que eu gostei de criança, que eu tinha atração, e é o que eu amo fazer: fazer objetos decorativos, arrumar um canto, sabe, fazer as prateleiras e colocar um negócio ali que eu gosto, mudar. E essa mudança, tipo aqui é a sala, né? Que você viu o sofá, como é que era? Agora a gente fez tipo uma cama, né? Ficou assim, ó, tá um camão uhum. ali. Ele, o Thomas ficou meio resistente. Ai, tá tão legal assim já, vai mudar por quê? Eu falei, porque é bom mudar. É, vai ser muito melhor, você vai ver. Por causa do negócio da, da, do tapete. Nossa, agora ele tá apaixonado. Ele tá apaixonado. Ele tira uma sonequinha aqui de 20 minutos todo dia e fala que aqui é o cantinho dele... Porque, sabe, tipo assim, mudar qualquer coisa. Então, para fazer uma coisa é. que você gosta, não precisa ser coisa extraordinária gastar 20 milhões de dólares. Não, é uma coisa não. besta, gente. Não, coisa não. Besta. é que nem assim, tipo, eu fiz um... É, eu aprendi muito com a maricondo muito. Ah, eu tenho o livro dela, sim. É. Eu aprendi muito com ela, porque eu tinha, eu, sou, eu, eu gosto muito de organização e, e eu aprendi com ela muitas técnicas legais. Então assim, uh -huh. só o fato de eu conseguir organizar minha gaveta de meia, de calcinha e ver tudo organizado, isso me dá uma alegria. Então é, é isso mesmo que você fala, as coisas simples da vida. A gente não precisa exagerar, eu preciso fazer uma viagem para sentir alegria. Não, gente, começa, começa de dentro da sua casa. Alguns, alguns detalhes, assim, a, a, a simplicidade. Você sentir alegria na simplicidade, é mais fácil você sentir alegria com todas as coisas, Exato. né? Do que eu só sou feliz se eu, tô de, se eu tenho dinheiro na conta, eu só sou feliz se eu fazer uma viagem, né? Não, começa da sua casa, com coisa simples. É assim que, as, é assim que a gente começa a treinar essa alegria, né? Não existe condições para a gente se sentir bem, cara. A gente sabe o que, que me dá uma alegria do caceta, desculpa, né? Da caceta do planeta é tomar banho. Você sempre fala isso. E eu, eu tô aqui com ele assim, eu tava assim com ele, eu falei, cara, eu tenho que tomar banho. Aí nossa, eu falei, vou tomar dois. <risos> que você toma banho antes da academia, eu falei sempre. Se eu não lavo o cabelo antes, eu lavo o cabelo depois, mas eu tomo um banho. Mesmo que eu vá para academia, eu vou tomar um banho. A gente fala banho de corpo, né? Sem o cabelo. É. Eu falei, eu tô aqui, eu vou suar, eu não gosto de suar fedorenta, né? Aí, é. tipo assim, não. E aí, tipo assim, dá, isso dá uma alegria, cara, cuidar do soma, cuidar do corpo... Sabe, a casa né, é uma extensão do nosso, da gente, da nossa energia, do Com nosso tempo. Com certeza. É. Então, reflete. Bom, a maneira, a maneira como a casa está é a maneira que a gente está por dentro, né? Então, é muito é. legal a gente fazer essa, essa, essa, essa análise. Gente, Sim. eu sou super analítica para essas coisas. Eu fico o dia inteiro ah, analisando. Esse Tem terapia do armário, amiga. Não conseguiu mudar alguma coisa? Muda o armário. Mudou a Porque por o externo mesmo. vai influenciar o interno e vice-versa. Tem pergunta que eu estou é. tendo aí. Olha, a Rosana está a Rosana perguntando, meninas, poderiam explicar o que é divórcio energético? Bom, isso aí é super interessante, super interessante. Uhum. A Andrea também pode, pode falar disso, mas é, eu explico sempre assim, que nós somos entidades, né? E nós somos pessoas únicas, individuais. Só que quando a gente se coloca junto, uma terceira entidade se forma ao redor de nós, né? E aí, quando... Ah, quando o casal não está mais bem, o que acontece com essa terceira entidade que estava envolvendo o casal? Ela diminui a frequência, ela diminui, diminui, diminui, fica aquela coisa pesada no meio do casal. E essa energia fica como se fosse, é tão pesado como se fosse um, um metal. E começa a puxar a energia dos dois, né? E aí você, ah, o casal fica ali preso por, por causa daquela energia pesada ali. Então por mais que a gente se separe, a gente mude de casa, a gente ainda tem uma energia ali no meio de nós, que sempre vai nos ligar estaremos sempre ligados, né, energeticamente, então a gente faz o divórcio energético, né, que é a Sim. gente realmente cortar aquela energia que a gente tem com todas as pessoas com quem a gente relacionou, divórcio energético a gente não faz só com o marido não, a gente faz com namoradinhos também, que a gente teve, porque a é. gente é ligado, até com amigos, então assim, com qualquer pessoa que a gente se relaciona, a gente fica conectado energeticamente, e às vezes, a gente, a energia é pesada, a gente precisa cortar assim, é muito saudável a gente fazer os cortes, né, então, Pode explicar, amiga, com o que você falar? É assim que eu entendo, que eu tava, estudei na época, tá, esse negócio quando eu fiquei solteira, para poder entender o que era um relacionamento saudável, para poder pô, criar um, né? e saber onde é que eu estava é, dando pancada na minha, no meu dedão o tempo todo, que era na minha carência, mas aí eu entendi, o Matias também explica de uma forma, tipo, você é uma geometria, tá vamos entender que eu sou uma bolinha, <risos> o Thomas é um triângulo. Um Uhum. Quando a gente se une, a gente vai formar uma terceira geometria, é. uma entidade, um relacionamento é uhum. uma entidade. E hoje a de J. Costa está até tá, tá, tá falando isso. Quando a gente pensa muito numa pessoa que já, já desencarnou, a pessoa vai, vai puxar para perto e a pessoa ainda está densa, né? E ela não deveria estar nessa realidade, o que ela vai precisar? De plasma, de energia, então a pessoa vai sentir cansada, por quê? Vai sugar a nossa energia para poder estar ali naquele, naquele espaço, tempo, perto da gente, né? nesse local aqui que não pertence mais a essa pessoa. Então, uma entidade que a gente formou de relacionamento, como a, a, a Kelly falou, que ela já não existe mais, ela já vai estar, tipo, morta, ela vai estar absorvendo energia do casal como se fosse um ser morto, uma entidade morta, né? Então, uhum. tipo, vai estar ali puxando. A gente cria fios. Então, o que é um divórcio energético? A gente também cortar essas conexões, né? Quando eu fiz com essas amigas que saíram da minha vida, eu cortei, eu, via, eu visualizo assim, saindo do meu coração, tipo, um, é, lâminas assim, ó, bem douradas. Eu faço logo a dourada que corta tudo, cortando tudo e qualquer conexão, qualquer corda que esteja é, tirando a minha energia, né? Tipo uhum. assim. É, claro, você agradece, tá, aquele, todo aquele ritual de a gente agradecer o, a, o aprendizado, né? honrar tudo. Tudo que é ser honrado, integrado, amado, compreendido, abraçado. Mas, tipo assim, ter realmente a compreensão. Não, nunca terminar um relacionamento ou qualquer coisa na vida com raiva. Por quê? É. É, não é só que vai gerar um karma, mas o universo entende. Ela não entendeu o propósito desse aprendizado. Ela não entendeu o propósito desse relacionamento. Saiu então, sem gente... gratidão. Exato, saiu sem gratidão. Tudo que sai sem gratidão e sem compreensão... Se torna, pela constelação, um emaranhado, você vai ter que resolver depois uma constelação na terapia, não sei o quê. Então, já faz é. mais fácil. Sai de boa, entendeu? Não precisa se amar, sair se beijando, não, porque você estava junto. <risos> Mas, tipo, respeitando, de boa, de paz, sabe? Sem conflito. Agradecendo. Agradecendo e entendendo que foi um relacionamento de aprendizado, em que você Exato. aprendeu com certeza alguma coisa, né? Exato. E também para evitar que a pessoa fique com raiva de você, fique emanando aquela energia de raiva para cima da gente. Porque a gente sente isso também, né? Então, tipo, cortar as conexões, realmente entender que aquela geometria, que aquela entidade, que aquele relacionamento acabou, e se fica ali, vai sugar a energia dos dois, e os dois podem sim até ficar doentes, né, num determinado momento. Sim, sim. É importante, isso é auto-respeito, né? Não só o é. respeito a mim, quanto a experiência do outro, a gente vai estar aprendendo o outro de estar feliz como a gente também. Isso é o real amor e o respeito, é a gente querer que a pessoa seja livre mesmo com outra pessoa, né? tudo uhum. bem, está de boa é ah, vai doer? Vai, mas vai doer muito menos agora do que se você deixar para depois é. quanto mais a gente deixa mais vai prolongando esse negócio, essa agonia aí a Aline está perguntando esse corte ocorre no trabalho também? mas como você está é, no dizendo um trabalho que você teve que você quer se demitir é um trabalho que já teve e o pessoal está conectado não tô entendendo qual foi uhum. a pergunta? Porque eu entendo que trabalho também é uma entidade, agora tem que ver realmente do, o que, que ela está querendo dizer aqui, né? Exato. Porque às vezes tem trabalho que suga muito a nossa energia, então aí é necessário fazer um corte também quando a gente sai do trabalho, né? Agora Exato. pode ser que seja de. Tipo... pé. É, depois eu, tipo assim, assim, é aquela coisa, a gente fazer as coisas também com o pé no chão, né? É, é muito mais fácil arrumar um trabalho com o trabalho do que a gente estar tá desempregado e ficar procurando um emprego, né? Porque você já está no O Zemar fez uma... Né? uma pergunta super legal. Há divórcio energético de vidas passadas também? Sim. Com certeza. O problema é negócio de vida passada, gente. Se a gente pensa no passado, a gente está lá. Está repetindo é. padrão. Está é. conectado. Tem várias situações que a gente pode acabar trazendo para agora, coisa que não precisa mais. né? É passado. O passado passou. A Aline está falando, é o trabalho que quero me debetir. Ah, ah então já corta já. É, já, já corta e já cocria um próximo, Aline. Sim, já, já, já no seu coração já fecha isso para que haja uh, o espaço para vir um novo, né? Exato, já agradece, agradece ao ser do seu chefe, da sua chefe, agradece de, tudo, de todo o coração, todo o aprendizado, mas que agora você quer ser livre para poder achar uma outra coisa e já vai começando a cocriar, já vai começando a cocriar e se sentindo feliz com o seu próximo emprego, né? Uhum. Que vai aparecer, é. aparece, nesse momento está aparecendo muito rápido. Pensando... Vocês estão perguntando como é que faz o corte energético, né? Tá, tem vários jeitos, tá? Bom, é... gente, eu faço assim, de uma forma bem simples, para quem não sabe, para quem não gosta de fazer oração, não gosta de fazer meditação, não sei o quê, eu faço visualização, muita visualização, né? Eu ensino as pessoas a sentar energeticamente na frente da pessoa, imaginar ali um cordão energético entre elas e ir cortando e agradecendo. E reconhecendo tudo que aprendeu com aquela pessoa, agradecendo cada momento, agradecendo a relação que tiveram, o contato que tiveram, agradecendo e cortando. Eu até falo para as pessoas fazerem assim com o dedo e vai cortando aquele cordão energético, com uma tesoura dourada e vai, e vai vendo aquele, aquele fio se desfazendo assim, ó, e com muita gratidão, porque o segredo de tudo é a gratidão. É a gratidão que vai fazer você sair de, dessa, desse, dessa ligação de uma forma bem leve, saudável, né? E que, que não te prejudique em forma alguma, né? Que não te aprisione mais. Porque se você cortar um cordão energético ali com raiva, pode esquecer, você vai se aprisionar mais ainda. Não é? Como é que você, então, faz, você vai, amiga? Então vai procurar o próximo emprego do mesmo jeito. Até é aprender, né? Tipo assim, realmente olhar e ver o que você precisava ter aprendido ali. O que você aprendeu? Ah, não aprendi nada. De repente, só ter paciência. Às vezes, e você tinha que encontrar pessoas ali, de repente, que pertenciam a um tempo, que você tinha que equilibrar. Como? Às vezes, é só energia mesmo, só de estar ali olhar para a pessoa. Às vezes, gente, a gente tem um ciclo, às vezes, que pode durar 10 anos, 2 anos, 5 anos, 1 minuto, 1 segundo, só olhar, passar na rua, olhar para o olho de alguém, a gente já fechou um ciclo. A gente não tem como dizer quanto um ciclo pode demorar. Às vezes, a gente se prende no ciclo, né? Relacionamento. Tinha que resolver alguma coisa com aquela pessoa. Ah, mas ela era uma chama gêmea minha. Era, já tive várias. <risos> mas a gente vai decidir, tipo, ali, quando é que o ciclo fechou ali. Sabe? Se precisa, é necessário. Tá fazendo bem, não tá? Então, isso que a Kelly falou. Às vezes, eu fazia assim também. Tipo, visualizar, cortar. Eu ainda botava numa... Imaginava uma caixa, né? me despedindo, agradecendo aquele ser, falando com o ser mesmo, da pessoa, e, né, e vendo, se uhum. afastando, e nisso você já atraindo o próximo. Tipo assim, uhum. o que, que eu tenho que aprender agora? Qual é o meu próximo aprendizado? A gente sempre vai ter aprendizado. Uhum. Né? E, e é que nem escola, vai ficando cada vez mais fácil. <risos> Quando a gente é, vai aprendendo é legal, vai ficando mais fácil. Então, tipo, é, vai vendo um e trazendo o outro já. Né? Tipo assim, que o outro tome conta. Aquela coisa, o copo, né? o copo está cheio, e de vazio, ele vai encher de novo. Existem fios energéticos que nos ligam a pessoas que iremos conhecer? Bom, pense assim, se você vai conhecer ela aqui na vida como física, é porque você no astral já se encontra com a pessoa, né? Vocês realmente se atrai no físico porque no espiritual já está acontecendo alguma coisa. Então, com certeza, sim, a gente, a gente se conecta com as pessoas antes de nos conhecermos aqui fisicamente. E outra coisa, as coisas, ah, é tudo sincronicidade, né? É tudo energia. Então, ah, quando a gente entra na mesma sintonia energética, a gente pô, conecta. Uhum. <risos> Aí, a, a cristaliza aqui no físico também, né? Exato. Gente, nós somos uhum. a densificação da nossa alma. Nós não somos só um ser, a gente já tá aqui embaixo, a alma tá ali em cima, não. Nós somos a densificação da nossa alma. Assim como os nossos, as nossas glândulas são a densificação dos chakras. Então tudo existe no energético primeiro antes de existir no físico, né? Tudo que está aqui, tipo assim, o celular, o meu óculo, tudo vai. Alguém teve que imaginar isso na mente para poder trazer para o físico. Primeiro tudo é mente. Então antes de acontecer já existe no energético. Eu já me conectava com o Thomas antes de conhecê-lo. Uma amiga uhum. minha tá traindo a chama gêmea dela. Ela sentiu a presença dele falando com ela e ela não uhum. conhece o cara ainda, sabe? Acontece muito isso. As pessoas já estão conectadas, claro, todos nós, mas as que têm o um plano de se encontrar aqui e alguém vai barrar com você nunca vai ser à toa. Nunca é à toa. Nada é o acaso. Nada, nada. Nenhuma folha, Não, Primeiro, a carta. Primeiro há uma conversa entre almas para depois a gente se encontrar aqui. É isso que a gente precisa entender. Primeiro acontece no espiritual e depois no físico. né? Então, somos Exato. sim conectados. É, amiga, hoje a gente vai ter meditação para terminar? Vamos. Vocês querem meditação? Semana que vem a gente, a semana que vem não. Semana passada a gente não teve, né? A gente prometeu que essa, ah, é, a gente ia é ter, né? Vamos fechar os olhinhos, respirando. A gente respira e segura três segundos. Um, dois, três e solta toda e qualquer energia remanescente no corpo. Respira. Pode segurar três segundos e soltar com força se tem alguma emoção ainda no corpo, dentro do corpo. E você continua respirando normalmente quando sentir que já soltou toda a emoção do estômago, do corpo. E agora você começa a sentir essa energia, você está sentindo você. Você é um ser de luz, tudo dentro de você é luz. Que sai pelos seus poros. Você vê a luz dançando, como se fosse uma nuvem brilhante, dentro de você, pelos seus pés dançando ao som da música, essa luz sobe dançando pelos joelhos, essa luz sobe e dança pelas coxas, quadris, e essa luz dança subindo pelos órgãos, todos os intestinos, útero, estômago, rins, baço-pâncreas, pulmões coração os braços o pescoço e a cabeça e o coração começa a se abrir como uma janela saindo aquele sol lindo dourado cor de ouro se abrindo Abrimos o nosso chakra do coração, expandimos a luz por todo o ambiente, por toda a casa, você agora se conecta com a sua essência, com o sol que você é, respira fundo a sua própria energia, Inspira quem você é de verdade. E sente as raízes saindo dos seus pés. Essas raízes hoje são douradas. Pois você é um sol. E as raízes se espalham com o ritmo da música entrando no planeta se conectando com todos os intraterrenos benevolentes, toda a energia dos remanescentes atlantes, das baleias, dos golfinhos, todos os seres intraterrenos, todos, os temurianos, da cidade de Telo, Xambala, H, comunidade de Machu Picchu e tantos outros, os nossos irmãos. Você traz essa energia fresca, gostosa da terra. Você respira esse cheiro de terra. Pois nós somos a terra. É o nosso cheiro. É a nossa natureza. Você se sente completa. Essa energia te preenche como uma mãe como um Pai, pois ela nos dá vida e esse sol continua se expandindo no seu coração e essa luz agora sobe pela sua garganta e você visualiza mais um sol na sua garganta. Cortando tudo, qualquer padrão, energias estancadas, dissolvendo. E você vê essa energia do sol subindo e agora dentro da sua cabeça você tem um sol. Ele é muito pequeno, mas muito, muito, muito brilhante aquela luz que a gente conhece que não ofusca se expande dentro da nossa cabeça na pineal e na hipófise e é tanta luz que sai pelos ouvidos, pela boca pelo nariz, pelos olhos mesmo fechados e do nosso terceiro olho e você respira e sente eu sou luz é isso que eu fui e sempre serei. Por que que eu me esqueci que eu sou luz? Pra poder, poder brincar nesse parquinho, na lama. A lama envolve a luz e parece que por um segundo cobre toda a luz. E esse segundo em que a lama cobre a luz... É toda uma vida. Como o tempo é relativo. Você por esse segundo. Acha. Que é um montinho de lama. E essa energia da luz agora. Você sente fortemente nas suas mãos. Nos seus pés. Na sua cabeça. E no topo da sua cabeça, aquela linda lótus se abre. De cristal, uma linda flor. E hoje, dessa lótus, sai um pássaro. Um pássaro também de cristal, ou transparente. E por onde ele passa como se deixasse um rastro de arco-íris. E esse pássaro voa agora dentro da sua casa, da sua cidade. E agora esse pássaro voa acima de um oceano lindo, onde as baleias nadam, os golfinhos. o sol, o um horizonte. Você vê uma praia, coqueiros, uma floresta. E esse pássaro voa muito rápido. E ele passa uma alegria tão grande, uma liberdade tão grande. E você vê montanhas. Você pode criar uma realidade que você adora que você acha lindo como se fosse partes pedaços de floresta flutuando no ar com cachoeiras caindo caindo pelo ar desaguando no mar uma cidade tipo Avatar Você voa entre as cachoeiras e você começa a ver aqueles animais que parecem uns dragões, uns pássaros gigantes, todos muito coloridos, brilhantes, cintilantes. E eles te passam uma proteção. Você não tem medo deles. A força que eles passam é de proteção. E eles chegam perto de você. Você já sentiu que você é esse pássaro. E você olha nos olhos desse dragão. Que olha dentro dos seus, da sua alma. E você, por ressonância, muda a sua forma. E de um pássaro, você passa também a um dragão. Ou um pássaro gigante a mesma força e você voa continua em cima do mar da praia das cachoeiras caindo dos céus nas florestas que flutuam no céu azul violeta uma imagem linda Linda, linda, linda. Dos mais lindos sonhos e paisagens que você jamais viu. E essa paz dentro de você se expande. Você sente o seu coração. E de alguma forma você sente que todas essas realidades que você está vendo, essa realidade que você criou, Ressona com a batida do seu coração. Cada vez que o seu coração bate, você sente luzes por todos os cantos, como se fossem, de alguma forma, uns raios de luz de cristal. Você entende que tudo que está em volta de você saiu de dentro do seu coração. Você continua voando. E vem um bando desses dragões lindos e coloridos em volta de você. E vocês brincam. Uma felicidade e uma liberdade. Sobem as nuvens. Brincam no meio das nuvens. E assim, você voando, fecha os olhos. E da forma do dragão, você começa a sentir como se você se transformasse novamente em um humano. As suas asas viram suas mãos. As suas pernas retornam ao formato normal. E você ainda sente o vento batendo em você, toda a energia que você absorveu desse lugar encantado. E você sabe que cada vez que se sentir preocupado, triste, você pode fechar os olhos e voltar a essa realidade que você cocriou agora, pois ela, ela, a partir de agora, existe em um tempo-espaço. E ela pode ser do tamanho da imensidão que você quiser, pois você é a deusa ou Deus co-criador das suas realidades. E é a partir dessa que você tem ideia do tamanho e poder que você possui com a sua imaginação. Crie com sabedoria. Crie com responsabilidade. Pois Pai, Mãe Deus, vida, consciência, a criação nos deu essa habilidade, esse poder para ser usado com sabedoria. Você respira fundo, começa a tocar todo o seu corpo e ainda sente de alguma forma a força desse dragão, a proteção. leva as duas mãos ao coração e agradece ao seu ser por te dar essa experiência e essa realidade que você possui o seu mundo a partir de agora mais um mundo mais uma realidade Gratidão, amiga. Que lindo, que lindo. Ah, o meu dragão. Meu dragão está sempre voando aqui na, na frente da minha casa. Aqui, assim. Meu dragão é azul. O <risos> uhum. é. meu é azul tem um azul e branco e um verde, meio verde ardeado. Assim, comecei lindo. a lembrar dele. Nossa, me deu muita saudade, porque fala que a gente não possui um dragão, né? É um possui o outro. É um, uhum. é, uma, é uma coligação muito forte. É. E eu comecei a ver em meditações, o olho dele me olhando. Nossa, eu chorava de tanta saudade, sabe? Eu Imagina sei. uma saudade de um cachorro milhões de vezes, mil vezes. É. De Nossa, eu chorava, chorava, chorava. Tanto na conexão com esse com esse dragão. E aí eu achei um de, de brinquedo, né? é, é Branco e, e azul. Aí eu uhum. tenho Ai, que gostoso. O meu, ele eu estava uma vez meditando no, no jardim. E eu pedi uhum. tanto para que eu visse ele, porque eu, eu sentia ele, né? Mas eu uhum. nunca tinha visto ele. Aí, de repente, ele se mostrou lá no meio do meu jardim, assim. Mas, sabe, uma coisa linda. Ele é azul com a escama que verde. Verde. Ai, que aquele ele verde é... metálico aqui, assim. Isso! Ali. É, e o seu também assim? É. Ah, é lindo. É um verde metálico com água, ele meio é azulado, branco. É tão bonito, é tão bonito. É, é... Mas é muito forte, assim, não é? Assim, a cor dele, mas o rosto dele pode até pode assustar um pouquinho, mas já acostumei, né? Uhum. É, tipo, não é feio para mim. É que nem pessoal, é cachorro feio. Eu falei, não fala isso, não tem cachorro feio. Não. Cachorro, tem um concurso cachorro mais feio, aquele cachorro... Tô, tô, tô... Eu Tadinha. Aqui Tadinha. Ai, que fofa! É. Ai, obrigada, amiga. Foi muito bonita a meditação, viu? Obrigada é, não, mesmo. Foi Ai, foi uma leveza hoje, né, gente? Hoje a meditação foi toda diferente. Hoje a Andréia tá toda diferente, ela tá toda tô zen. É, Na hora que eu abri essa conexão, saiu um pássaro. Falei, Ai, que, Ai que lindo, que lindo. Vamos, vamos. Gente, não se esqueça, a energia do milagre é a alegria, tá? Então, que você possa ter uma semana cheia e repleta de momentos alegres, que você possa se concentrar naquilo que você gosta, naquilo que, que te, te faz feliz, te faz sentir prazer, para que você sinta a alegria no seu coração. Transborde isso, transborde essa alegria, e você vai ver que você vai sim conseguir criar e manifestar aquilo que o seu coração deseja. Então, uh -huh. um beijo!